E aí galera do meu canal do Youtube, aqui se fosse orgulho hoje, mano Eu vou estar tá mostrando aí então, como pegar dois itens muito foda, mano é E tem que pegar rápido, antes, eu o bloco deslibere, mano E eu não sei, eu perdi um inscrito, eu tô é muito triste, mano Mas se eu fizer alguma, não precisa a nos comentários porque eu saber muito, velho Eu também aqui, também, ontem aqui, deixei nos cards Vou mostrar pra vocês aqui, vou mostrar pra vocês ontem, no vídeo de ontem Eu deixei aqui nos cards, deixa eu botar aqui Eita é o oh menor, isso é muito bugado. Meu Deus, era uma bugado. O que é bom? Os card, eu não sei, mas tipo, eu ia fazer um casal, mas assim, entendeu? Então, tipo, não funcionou, entendeu? Então, não era o que Então, deixa eu botar aqui. Então, aqui, galera, eu vou esses dois itens aqui. Tá bom? Esses dois itens aqui tem que pegar bem rápido. O vídeo é rápido, só pra mostrar isso aqui. E com BT. E até agora eu ó, depois eu nada Eu tenho uma cota teste Que é moderador que essa, conta, essa conta aqui é uma cota, tá bom <risos> Espere aí que você possuicita E tem outro tipo, é muito fera Entra e pega rápido, galera Ai, ah, desafio do like Também tem aquele desafio do like, galera Que eu duvido, você deixar like Com a testa, galera Se você conseguir, você é um mito Pode ser com a língua, mas tem que ser Tem que ser de um jeito Espera, mano, eu quero que você consiga com a testa, com a língua ou com um o Tipo, tu pode mexer o mouse, tu pode mexer com a mão, mas tem que dar like com o medinho. Tipo assim, ó. Eu tô com medinho. Entendeu? Eu vou até clicar pra usar aqui. deu? Entendeu? Se você conseguiu, eu vou contar até três. Vai. Um, dois, três. Se você dar like, inscreva no canal de você verificação com o Em três segundos. Nossa, você é mito Mas se você também Deixou lá Se inscrever no canal Ativou-se assim, Sem compartilhar Você também tá é um mito demais também Então galera O vídeo foi esse, né galera Só pra mostrar meu aqui Galera eu Que você experimenta vocês experimentam Pra vocês verem? Rapidinho Mas eu é esse, né galerinha Só pra estar avisando aqui é Pra vocês pegarem Esse assim, aqui, ó Até e meu cabelo Tá tapando tá, tá, tá, Vamos botar o fone agora Pra vocês Que em 3D Consigo uma Aí, ó nossa mano, que fone fera mano Que fone fera, então já pega aí eu vou até botar 2D de... Tá preto Então já, então, já até pega o um fonezinho Oxi Saiu né, fazer o que? Então galera, o vídeo foi esse. Se você gostou desse vídeo, dá like, se inscreve no canal para fortalecer o canal, porque eu gravo os vídeos aí Hoje é segundo vídeo por dia, eu tô gravando vídeos todos os dias e eu estou... 3D Gente, rapidinho, antes de acabar o vídeo eu vou mostrar e acabar o vídeo aqui ó, que saudade um dia quando eu ia ganhar robux eu prometi isso tipo, que mas não comprei não sei porquê então, cara. Ai, ai. muito fera então galera, fica uma então galera, vídeo foi esse se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação fico com Deus e falou vale.